Oi, a água que entra tem a mesma qualidade da água que sai de nossas casas? E aí, beleza? O vídeo de hoje é breve. Nós vamos ver o ciclo da água, como é que acontece, como é que a água chega na mina, né? ou chega no, no rio. A água, como ela vem para nossa casa com uma qualidade boa, e a água que depois a gente contamina e polui na hora que vai devolver, e que não precisa ser assim. Então, sistemas de tratamento de efluentes domésticos já são conhecidos, a gente vem estudando isso aqui há um, há um bom tempo, e agora estão disponíveis um e-book contando do, do processo, é um sistema de tratamento simplificado de esgotos domésticos. E um curso que tem um e-book mais... 10 videoaulas exclusivas para o curso. Vamos, vamos dar uma olhadinha. De onde vem a água que a gente bebe e que permite as plantas crescerem e os animais sobreviverem? Tudo começa com o sol. Na hora que o sol começa a aquecer a superfície do planeta, a água presente nessa superfície começa a evaporar e aos poucos formando as nuvens. Mas também nós, os seres vivos, a gente evapora a água o tempo todo a partir daquela água que a gente ingere, da água presente no, nos alimentos e da água produzida nos nossos processos metabólicos. Então essa água que sai é da transpiração. Então as duas juntas, evaporação e transpiração, a evapotranspiração, vão formando aos poucos as nuvens, e as nuvens vão se adensando até que a chuva começa a cair. Essa chuva que cai, ela vai penetrar o solo. E a partir dessa penetração, vai formar os lençóis freáticos, a água que está no subsolo. E é essa água que está no subsolo, na hora que ela chega outra vez à superfície que a gente vai utilizar. Ou então, aquela água que lá na mina a gente vai captar e vai utilizar. Se você mora na, na roça, né, num sítio, chácara, fazenda, provavelmente ou tem uma boa possibilidade da tua água vir direto da mina. É uma água que costuma ser de melhor qualidade. Se você mora na cidade, essa água provavelmente é captada em um rio, um ribeirão ou uma represa. E aí, ela tem que passar por um processo de tratamento para retirar as diversas impurezas presentes nessa água superficial. E na hora que essas, essas impurezas são retiradas, a água fica com uma qualidade aceitável, uma qualidade boa e é distribuída para a população. E daí, a gente pode se perguntar, a água que sai da minha casa, ela tem a mesma qualidade da água que entrou? É uma qualidade melhor ou pior? E normalmente é pior, porque a água que sai de casa, das nossas casas, ela vem carregada de um punhado de substâncias que são próprias do metabolismo da casa. Então, shampoo, sabonete, sabões, fezes, urina, tudo isso vai para a água que sai, poluindo e contaminando esse recurso. Principalmente, se você mora no campo, a água que sai da sua casa deveria ter um tratamento de maneira a devolvê-la com a mesma qualidade ou pelo menos parecido com a água que entrou. Vai crescendo no nosso entendimento de que nós somos responsáveis pelos resíduos que a gente gera. Então, se nós somos responsáveis pelos resíduos, nós somos responsáveis por manter as coisas limpas. Então, se a água que chega na tua casa é uma água limpa, a gente deveria devolver a água tão limpa quanto a que a gente recebeu. E isso é mais fácil do que a gente pensa. Já existem várias soluções de saneamento domiciliar que podem ser aplicadas no seu sítio, chácara, fazenda. Aqui a gente está vendo, quase não dá para perceber, mas é um oásis no meio do terreno é um sistema de tratamento de efluentes. Não precisa ser sofisticado como esse que a gente está vendo. Pode ser um sistema simplificado e eficiente. Em sistemas domésticos simplificados de tratamento de efluentes, a gente vai reproduzir em menor escala sistemas maiores utilizados em cidades. Como é que funciona o sistema? Ele basicamente vai retirar matéria orgânica que está presente no efluente, e vai quebrar os compostos químicos de maneira a liberar nutrientes outra vez. Tudo que entra é nutriente, o que sai é nutriente também, só que numa forma que já não sai para a gente. Mas ele retrabalhado, num sistema de, de tratamento, a gente recupera a água, que é 99,9% dos esgotos de uma casa, e recupera nutrientes também. Então se a gente pensar, na hora que a gente se alimenta, então entra carbono, cálcio, fósforo, magnésio, potássio, o que é que sai? É carbono, fósforo, magnésio, potássio, nitrogênio, só que numa forma que não serve para a gente. Um sistema de tratamento domiciliar, ele vai ter duas a três etapas. Primeira etapa, ou antes uma etapa preliminar, para segurar sólidos mais grosseiros, é o que a gente usa na, na caixa de gordura. Depois, um tratamento primário que vai quebrar o material orgânico que está presente, ou aqueles componentes, shampoo, é, detergente, que é uma sequência de, de, de carbonos que vão ser quebrados pelas bactérias. Depois disso, um processo de polimento, que é um filtro, um filtro biológico, onde as bactérias vão estar atuando também. E, finalmente, uma terceira etapa, que é a disposição em uma lagoa ou a disposição no solo de maneira controlada. Tudo isso a gente pode reproduzir no nosso sítio Chácara Condomínio Fazenda e é mais fácil do que parece. Com a experiência adquirida nos últimos anos, fazendo sistemas como esses aqui, nós preparamos dois produtos, um e-book e um curso para ensinar você a fazer um sistema de tratamento simplificado que vai resolver bastante do, do seu problema e, a, e ajudar você a contribuir para um, para um mundo mais saudável. Um e-book contando esses processos todos, as tecnologias e como é que você pode instalar na sua casa. E um curso com vídeo-aulas abordando o mesmo tema. Vem o um e-book com as vídeo-aulas contando todo o processo de como é feito. Os links estão na descrição. E aí, legal? Então, se curtirem a ideia, dá uma olhadinha lá no, nos links, a descrição está aqui embaixo. Vai lá conhecer o material, vai conhecer o e-book, vai conhecer o curso e compra para poder reproduzir aí na tua casa. Se você tem sítio, chácara, fazenda, está ali o passo a passo para você cuidar melhor da sua os seus esgotos e recuperar a água e nutrientes. Se você tem interesse em auxiliar a comunidade, ou conhecer um pouco mais, ou contar para os seus alunos como é que funciona um, um sistema para levar essas informações, para a gente cuidar melhor das nossas águas, então, os links estão ali na descrição. Legal? Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.